Eu vou, eu vou ficar aqui e ah, vou esperar Bobafete, Bobofet, vamos ficar de junto. Bobafete, fica junto de... comigo. Que, Olha a página aqui, tem uma página aqui, ó. É sim, pega, pega, pega. Peguei uma página. Deixa eu pegar. Como teleporta pros caras, ou? Aperta o botão de... direito do mouse e você vai se mexendo. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. Vem. Se a gente fizer um círculo e cada um olhar pra uma direção e não pode fazer nada. É verdade. Mas a gente tem que pegar a página também. Vamos se mexer assim. Eu não consigo sair. Sai, Spring, eu quero sair da casa. Ah, vambora. Vambora, galera. Vamos ficar todo mundo junto? Eita, pô, que foi isso? Vamos ficar todo mundo junto e vamos pegar as páginas. Vamos lá. Um Springoso não conseguia sair também. Tá vem, follow me. Cadê, cadê? Não tem página aqui? Caralho, tá bugando muito, sai de mim, operador. Esses coisas em colisão, vocês são. É que tá lagado aqui. aqui. Ai, ali atrás, ali atrás, ali atrás. Cadê? Cadê, cadê, cadê, cadê? ele? Nossa senhora! Eu tô frente, caralho! Nossa senhora! Não, gente, a gente se separou, eu tô saindo. É, eu tô com o operador, eu tô com o operador, operador! Ali, ali, ali! Foge, foge, foge! Sozinho, socorro! Não, Pode, não, não, ir, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não! Tá bugando Alguém aqui, morreu. minha bateria tá acabando, game Alguém me é encontra pelo morreu. amor de Deus. Fênix, olha pra trás. Ah, ai, obrigado, Striggles. Cadê vocês? Eu tô sozinho aqui, velho, eu tô sozinho. Cadê ai, vocês? Ele tá aqui! Ele tá aqui. Não. não! Ai! Aqui, aqui, aqui, aqui. Espr Fênix, Fênix, Fênix, Fênix, Fênix, sou eu. Esse, o Striggles morreu. <risos> ai não. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Atrás, atrás você! <risos> não! Ele é ali, eu quase morri. Alguém morreu! Eu morri. <risos> Ai meu Deus, eu tô sozinho. Só... Não, não, não, não, não, não, não, não. Cuidado. Que não. horrível, cara. Que horrível, eu sou <risos> Cadê ele? ele tá... <risos> <risos> Volta aqui, filho. <risos> ele é parecido, é muito engraçado. <risos> não... <risos> Nunca... <risos> <risos> ele se chipoxando. Eu cheio, né? <risos> que, <risos> <momento>. <risos> ah, <risos> que jogavam isso aí, cara. Ai, caralho, tô meio insultante. <risos> o imperador <risos> <O> <risos> tomou um susto <risos> morto. Ai, meu Deus do céu. Ó, oh, tô aqui no caminhão de novo, olha como não tem aqui, ó, oh, tá vendo? Dentro, céu, tá vendo? é dentro não do carreto. Não tem, carretos. não tem. Não tem, não tem. Ai, filha <risos> <risos> ah, de novo esse cemitério? É <risos> muito tem engraçado mesmo. Tem eu que ter uma, uma página te... aí. Que é o que eu ganho mais. Tem que ter, tem que ter uma página aí. Fica Ai, achei... esses. <risos> ah, ah, não. Aí galera, agora é fácil, vamos lá, ah, ah, ah, vai nessa, vai nessa Olá você do canal 9, assistindo aí na sua casa Bem-vindos a um tutorial de como ser o Slender É muito simples e muito prático Você está vendo esse xizinho verde, na verdade de vermelho, aí embaixo da tela Quando ele ficar verde, significa que os jogadores estão vendo você Você não pode ficar visível quando algum jogador estiver olhando pra você Então é isso pessoal, aê Eu tô na casa, eu tô na casa, aquela carta lá Entra aí, aí vamos fazer cacha, uma Caixa Cacha, e entra Agacha e entra Que <risos> como Deus eu sei, passo Deus na Deus porta? Que que vai <risos> pra casa meu? Olha aqui, pula, apaga. pula Ai caralho <risos> Cadê o, o, o operador? Eu não sei de vocês, não tá aqui É festa na P, ninguém vai sair daqui Ah então beleza, o operador ele não vem pra <risos> gente o, o operador morreu eu acho O Abut, para não morri, não. Ainda não o morri. Operador! Cervo, uh, uh, para de fazer isso. Uh, eu já te vi. <risos> para. Te dá tá a na, isso na isso. minha frente. Vai tomando no cu, Cervo. Para com isso. Smoke. Eita! Eita, Jesus! Calma aí, pô, ficou tranquilo. Meu ó, a tem uma céu... página aqui, ó. Tem Pode. uma página aqui. Tem, ó. Eu já gente. peguei. A gente já pegou ela. Eu e os Tringles pegamos, Ah, Olha, tem como dar. Aí, ah, ele tá aqui, ele tá aqui. Tá na porta, puta que <risos> pariu. Não só não oh, olhar. Eu oh, olhei. Oh, tem como dar zoom? Gira a bolinha do mouse. Olha pras paredes. Da puta, mesmo. Nos apagou, fodeu. Tê! Mais um buraco! <risos> Tchau, Spring! Olha onde é de meu corpo tá. O Mek vem pra meu. cima de mim. Olha é meu corpo. Eu vou fazer o, quê, o que, Celvich? O que eu vou fazer ali? Porque sou eu de novo, meu. que Operador! Fica colado nele e fica aparecendo e sumindo. <risos> Ai, caralho! <risos> né? Neste, neste, neste, nossa sacana. senhora, a pequena é muito boa. Tá ficando aí. <risos> Deixa eu pegar uma praga. Uma praga, uma, uma praga. Isso é na hora de jogar. Da hora de jogar com o Skype Olha, eu nasci naquele. Oi, naquele pessoal. Ah, Oi, Oi, pessoal. Oi, boy. Que isso? Que isso?